Halloween revelado no Clash Royale Novas torres do Halloween Nova arena do Halloween E olha Novas skins de Halloween no Clash Royale Tudo você vai saber agora Aqui no canal Bruno Clash e aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte rapaziada, voltamos com mais um vídeo de Clash Royale Porque hoje nós vamos falar da atualização, isso mesmo atualização de Halloween com um season 9, uma doideira Bom, o Clash Royale postou um vídeo oficial em português, dublado em português Pra todo mundo revelando algumas coisinhas e com muitas novidades Dá um ligue esse é o melhor Halloween da minha vida Nada vai estragar meu dia ah, o oh, meteoro que... Não entendi o que? Não entendo a língua dos golems. Alguém... Esse é mesmo o melhor Halloween de todas! É, a primeira coisa que a gente já percebe nesse vídeo são as referências do Halloween. Muitas coisas de Halloween neste vídeo e mostra pra você e confirma com a entrada desse vídeo que o Halloween é o tema da Season 4 desta temporada, né? Essa temporada, temporada 4 Bom, uma coisa muito clara aí que ficou evidente é as entradas de muitas coisas de Halloween neste vídeo E a gente viu lá no fundo as estátuas com as cabeças de abóbora Até nessa parte você vê lá no fundão E aqui na arena você já vê as mesmas cabeças de abóbora Agora como torres do rei, ou seja, essas são as novas torres do rei customizadas, rei e princesas customizadas para essa Season 4, que vai ficar muito bonita realmente. Ela tá muito linda e na arena a gente consegue ver. Bom, vou mostrar para vocês mais de perto em detalhes essas referências que eu falei pra vocês. A primeira e as estátuas lá no fundo dos reis azul e vermelho com as cabeças de abóbora. É, alteraram ali, colocaram as cabeças de abóbora no rei e ali atrás, nos reis ali atrás. E aqui na arena, as abóboras, mais de próxima e mais próxima aí, como ficariam dentro dessa arena customizada, que é a arena lendária, customizada com o tema de Halloween. Muito legal, né? Mas tem mais um detalhe que passou corrido aí e vocês viram. É sim a origem do Golem de Uh-oh isso mesmo, o golem de Nishir é um alienígena, vendo um meteoro a arena, cai e aí o mago elétrico toma um susto e fala Ai, meteoro, isso mesmo, mas também tivemos aí a adição nessa, nesse videozinho, nessa parte do vídeo Sobre algumas, uh, algumas possíveis skins de Halloween, será que isso é possível? Vem ou não vem? Nesse pedaço aqui você vê aí o Goblin de Frankenstein Uh, aqui você vê o mago elétrico vestido de pirata, olha que legal A bruxa ali atrás com um tema aí meio que fantasiada de dia dos mortos Aquele tema mexicano que é muito famoso e muito legal Bom, além disso tem muitas coisas, nesse pedaço do vídeo você vai ver muitas coisas legais Eu vou detalhar pra vocês tudo um a um Bom, o que aparece ali, a gente vê nessa imagem que aparece aí O que vai rolar um, um por um nos detalhes, quem tá vestido do que Bom, a arqueirinha ali Vestida, ah, na verdade A arqueirinha ali vestida de Cleópatra O gigante Vestido de ladrão Ou presidiário Um esqueleto ali vestido de fantasma Olha que bacana Ao lado da, da arqueirinha ali também Tinha outros esqueletos com o tema De Dia dos Mortos do México também O Goblin Condado um com um fantasma Ali na cara, muito legal O Bárbaro vestido de Flintstones, olha que bacana ali também E tem ali Ele ali ao lado também ó, De Flintstones também, muito bacana O Goblin, brigão ali ó Com um cabelão gigante, a gente não sabe o que é Certamente ali, mas pode Lembra até a, os Simpsons, mó doideira E aqui o Bombardeiro, vestido de aviador O Bárbaro de Elite tá todo Pintado ali no peito, tá com vermelho Bastante ali, a gente vê Foi bem engraçado também Bom Algumas coisas e agora pra fechar A mais da hora que eu achei aqui, cara O rei vestido Meio que com aquela roupa De vampiro, muito legal Cara, muito legal mesmo Bom, e não acabou por aí, né, no finalzinho Ali, eles colocaram mais um detalhe Muito interessante Eles colocaram ali o celular e a arena é, arena nova do Halloween Só que sem as abóboras Como, como torres né É como vem quando entra a temporada Você entra a temporada nova Ela vem ali como o tema Que é o tema de Halloween nesse caso Mas sem as torres customizadas Você já tem que liberar elas para poder colocar Depois dentro da sua arena Customizada da Season 4 Muito legal, muitos detalhes Bom, além disso aí, a, de que tudo a gente viu Bom, a, ficam as dúvidas, algumas certezas de dúvidas Certezas, o tema é Halloween a torre, As torres do rei e das princesas são do Halloween e são daquela forma São as abóboras do Halloween Agora dúvidas, skins das tropas Quanto tempo a gente pede? E seria muito legal mesmo. Bom, a gente viu muitas skins para as tropas que poderiam sim vir aí para dentro do jogo, seriam muito legais, mas a gente não tem certeza se virar, né? Isso daí a gente não sabe ainda. Outras possibilidades: emotes do Halloween, pode aparecer com certeza. Eles fazem sempre emotes tematizados, isso é muito provável, quase certeza. E também baús: a gente sempre falou de baús customizados, podia ter sim um baú customizado. Do Halloween seria muito legal Bom, e você, curtiu todas essas novidades aí Pro Halloween do Clash Royale? A Season 4 promete estar tá muito bonita Bom, você gostou? O que você achou desse vídeo? Eu achei um dos melhores já feitos E com certeza eu tô muito ansioso pra isso Bom, vamos lá então Vamos aguardar e fiquem ligados Aqui no canal pode ter novidades a qualquer momento Então não vacila, se inscreve aqui no canal E é claro, deixa o seu like aí Estamos rumo a um milhão de inscritos Tamo junto galera, é nóis, muito obrigado Falou, fui!